falta de concentração ao ler um texto, ter que voltar duas ou três vezes no mesmo parágrafo, sentir um sono incontrolável na leitura e o pior, esquecer tudo o que você leu. Se você já passou por alguns desses problemas, saiba que isso acontece porque o nosso sistema educacional tem falhas e não ensinou você a ler com velocidade, foco, concentração, absorvendo todo o conteúdo lido na sua memória. Antes de abrir um livro, o leitor precisa preparar o cérebro para receber o conhecimento. Ler de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, faz com que você gaste tempo, energia e se sinta desmotivado para encarar os livros. Se isso acontece com você, faz o seguinte, nos próximos dias eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita, não vai ficar gravada. Tá? Eu vou ensinar a você técnicas para você ler mais rápido, com foco, concentração e reter de uma vez por todas todo o conteúdo dos livros na sua memória. Toque no botão saiba mais para eu te explicar em detalhes na próxima tela. Mas toque agora antes que esse vídeo acabe e você perca essa excelente oportunidade de criar o bom hábito da leitura aí na sua vida.